Parabéns pra você nessa uh, uh, data querida, nunca se Ei! Fala, fala, galerinha! Oi, pessoal! Eu, sou... eu sou o Norberto. Carol! E esse é mais um Elefante Literário com a The New By Tag ou novato do Booktube. Hoje a gente tá fazendo um vídeo de canal. É contando da data do primeiro vídeo, e semana passada a gente viu esse vídeo no que TV e nada mais justo do que a gente responder as perguntas pra vocês conhecerem a gente um pouco melhor. Inclusive, essa luz, ela não ajuda, então coisas de novos canais que a gente não tem ainda, né? A gente fica mais cuidão, fica no claro. E a gente vai nossa, melhorando, não é nossa. mesmo? É Tudo certo. Então, até aí, consiste em 7 perguntas sobre a nossa experiência como novatos do YouTube. E a primeira pergunta é: Por que você fez este canal? Na verdade, a gente ia fazer esse canal há um tempo já. Carol deu a ideia de fazer esse canal há um tempo já. E eu fiquei o quê? Fiquei enrolando. carro empurrando na barriga. E não sei o que eu fazia. Não, tá, agora a gente vai. E não dava em nada, passava semanas. Depois de virar, o canal chegou e já me mostrou: Tipo, ah, ele tem essas opções de nomes. E aí a gente. Foi escolhendo, fez uma seleção, acabou criando a identidade visual e estamos aqui até hoje. Eee! Na verdade, nós somos duas pessoas super indecisas, só que, como eu sempre falo, ba basta alguém fazer isso aqui, um dos dois, e as coisas é, se rola um esperando o outro é. começar. <risos> Não, vai você, vai você. Mas, aí. Mas quando começa, começa. Tanto que a gente criou o nome, a arte, o tudo, acho que em uns 3 a 5 dias. Foi uma coisa Ui. super rápida e bastou decidir o nome. E aí. Tudo desenrolou muito, muito facilmente. Isso porque os dois primeiros vídeos, na verdade, já estavam gravados, né? Que a é. gente gravou como vlog. Vai estar tá aqui pra vocês verem os vlogs que a gente fez no Rio de Janeiro, na Bienal, no Parque Lage. Então a gente, eu fui fazendo, gravando despretensiosamente, mas no fundo pensando já em botar no canal. E acabou que deu certo. Será? Ok. Será. <risos> Segunda pergunta. O que você pretende trazer de inovador e criativo para o BookTube? <risos> É difícil, é difícil, é difícil. A gente tá sempre começando em trazer coisas que não sejam muito comentadas, a não sei se a gente conseguiu até agora, mas a gente tá buscando isso, gerar mais discussões e enfim. Como a gente tá no começo, a gente ainda não trabalhou muito essa questão de inovação, mais um pouco questão de adaptação, eu acho, né? E de trazer assuntos que não fazem parte especificamente do mundo literário, como, não sei, música, mas alguma discussão em relação aos livros, né? isso? O que te deixa mais animado em fazer esse canal? Eu acho que a, a principal coisa, querendo ou não, é falar sobre livros. Não, não tem como. Há muito tempo a gente já acompanha o Booktube, acho que é mais de dois anos, a gente sempre comentava entre a gente. E a questão do um canal é justamente ter mais pessoas pra comentar e conversar com a gente sobre livros, que é um assunto que, sei lá, todo mundo tem em comum, particularmente é o que mais me anima, é ter um número muito maior de pessoas para poder discutir e tudo mais. Nossas experiências, novos, novos livros que a gente pode conhecer aqui, porque, querendo ou não, o Booktube foi um lugar que expandiu muito as nossas leituras, que a gente pode conhecer novos títulos que a gente não tinha conhecimento antes. Então, vamos lá, cada vez mais. 4. <risos> por que você ama livros? Acho que a pergunta mais comum de todas é, é justamente essa... Permissão de viagem que, que existe na literatura, né? Você pode conhecer, sei lá, muitos mundos em gêneros diversos. Você, sua luz está maravilhosa. É Ótima! <risos> a possibilidade de viagem que, que existe na literatura. Conhecer novas pessoas, visitar novos lugares. 5. Qual livro ou série de livros levou você para a leitura? É, quando eu era mais nova eu não gostava de ler E o livro que eu lembro Pronto, foi a primeira vez que eu pensei em não sair de casa pra ficar lendo Foi uma coisa que marcou a minha vida Caçada de Pipas Na época eu peguei emprestado de uma amiga, Naná Que ela me incentivava muito na época a Ela sempre tava me emprestando livros e tudo mais e eu lembro que foi um livro que me marcou muito Eu não sei se foi o primeiro que me fez virar uma leitora e tudo mais mas é um, foi um marco, assim, bem importante nas minhas leituras. Quando eu era pequeno, eu gostava, na verdade, de ler. Tanto que na escola eu ganhei um prêmio da biblioteca. Sim. Na sexta série, eu acho, mais ou menos. Porque eu li, sei lá, tipo 200 livros no ano. Sim, Mas eles contavam GP, contavam tudo, então eu acho que não conta não. <risos> Mas daí, uh, teve um livro que eu lembro muito, que eu li, tipo, eu li ó, duas vezes, três vezes por dia. Que era um livro fininho, chamado... É, não sei como era o nome na verdade <risos> Falava sobre a história de Castanga, Que é uma cachorra que é, era perdida Um cara adotou e fez ela trabalhar no circo Daí eu passei um tempo sem ler E voltei a ler na verdade é, de vez Quando eu peguei a menina que roubava livros Que foi um livro que me, me encantou muito Foi um livro que me despertou pra essa questão da leitura que, Inclusive é o meu livro preferido hoje em dia 6. Que pergunta você faria para os seus booktubers favoritos? Eu não sei não o que eu perguntaria Nossa que difícil eu acho que eu perguntaria: como tão bom? Sério. Como você faz pra ser tão bom, entendeu? A gente sempre se espelha alguém, né? É, como você faz pra falar tão bem, entendeu? É, pode crer. Eu acho que é isso. Então. Com toda desenvoltura. Com toda desenvoltura, né? é, tipo isso. <risos> Sem parar a cara, segundos pra fazer cortes na edição e ficar tudo ligadinho. É, tipo isso. A última pergunta é: Qual desafio você acha que vai ser o mais difícil em ter um canal no YouTube? cara da gente mata um leão. <risos> <risos> discurso <Desculpa> de motivacional. <risos> Talvez o maior desafio seja ler a quantidade de livros suficientes para alimentar o canal. E seja manter uma boa relação, manter contato, sempre estar tá procurando responder e interagir com os seguidores. Com a galera que comenta, com a galera que curte os vídeos, que, que pergunta a gente no Twitter, que fala com a gente. Eu acho que deve ter muita gente que tem dificuldade em manter em relação à edição e tudo mais, para manter o ritmo do canal. No nosso caso é um pouco mais fácil porque a gente divide as edições E aí as coisas acabam que fluindo como nós somos dois Então fica mais tranquilo de fazer isso Então acho que é mais essa questão mesmo da leitura De estar trazendo coisa nova, de estar diversificando nas tags De estar falando com o pessoal que a gente faz questão assim de responder todo mundo realmente Por enquanto tá dando super certo, mas vamos ver daqui pra frente né? Mas eu acho que o desafio maior, assim, os maiores são esses então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se você também é novo no Booktube, não deixe de fazer a tag pra gente conhecer um pouco mais de vocês, saber mais quem vocês são e tá sempre nessa interação. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E valeu!